Olá, eu sou o Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre persona. Você sabe o que é persona? Você sabe como definir o público ideal para sua campanha, para vender os seus produtos e atingir a pessoa certa? Então assista até o final desse vídeo para você entender qual é a forma de você ser mais efetivo na comunicação com o seu público, com o seu cliente. Definir bem o um avatar é o mais importante da sua campanha. Você, se você subestimar isso, você vai gastar muita energia, tempo, dinheiro, investimento é, falando uma linguagem que não é a linguagem que atinge diretamente seu avatar. Isso é determinante, assim, se você atrair o cliente errado, é, não vai funcionar. Então, para isso, você tem que definir seu avatar. Mas o que é um avatar? avatar, na verdade, você tem que fazer uma descrição do seu cliente hipotético. Quem é o seu cliente? Né? Você precisa saber dados demográficos dele, né? características típicas dele, e também características comportamentais. É, você precisa saber quais são os sonhos, as aspirações, os problemas, os preconceitos, as crenças que ele tem, os medos, os impedimentos. Você tem que saber muito bem aonde você vai colocar sua energia. e Energia, nesse caso, é tempo, dinheiro, trabalho. A gente tem que entender que tem vários tipos de cliente nessa história. né? Assim, você tem um cliente fácil, aquele cliente que já quer comprar, só não sabe aonde encontrar, se você oferecer ele vai e passa o cartão. Você tem um cliente que ele sabe que precisa, só que ele está enrolando, está procrastinando, está jogando para frente. E esse cliente não é um cliente tão interessante, porque de repente você vai fazer um investimento ali, e naquele momento você não vai ter o retorno, mas tem uma clientela que é maior ainda, que de repente são é um clientes que não tem informação, não sabe o que, que é. Que quando você oferece, ele não sabe que ele precisa daquilo que você tem para oferecer. E quando você oferece, você educa o seu cliente, ele descobre o que ele precisa. E quando ele descobre o que ele precisa, é muito fácil dele comprar, entendeu? É muito fácil você atrair esse cliente para o seu fundo de vendas. E normalmente existem muito mais desses clientes que não sabem que seu produto existe, do que os clientes que já querem comprar. Esse, na verdade, é o cliente que todo mundo quer, né? o cliente ideal. Por que você tem que saber isso? Porque você tem que saber o argumento certo para atingir diretamente ele. Então, você tem que ir direto nele. A gente está falando já de cliente, mas assim, na verdade, quando você fala é, em cliente, o cliente é depois que ele percorreu já um caminho no seu fundo de vendas. A gente está falando de definir avatar. Avatar é antes disso tudo. É a pessoa que você vai é, é, buscar para poder trazer para o seu fundo de vendas. E uma coisa importante para saber é o seguinte, quando nós falamos de avatar... Normalmente a gente estabelece um avatar ideal, né? Eu vou falar aqui como estabelece esse avatar ideal. Mas é normal que você tenha mais de um tipo de avatar. E é normal também que você descubra isso durante o processo. Mas se você descobrir isso antes, que você tem vários tipos de avatar, quiser atacar isso todos eles ao mesmo tempo, a sua linguagem não vai ser a linguagem certa. Você tem que usar uma linguagem para cada avatar diferente. Ou seja, é um trabalho personalizado. Se você está começando, eu aconselho fortemente que você ataque diretamente o seu avatar é, é, principal, digamos assim, com o tempo ajustando e trazendo esse cliente para casa. Já esse avatar para casa, você começa a atacar personalizadamente os outros, Por que isso para não desfocar, não gastar energia. Se você quiser lançar uma campanha com uma linguagem só para tentar atingir todos esses avatares, com certeza vai falhar. A linguagem tem que ser direta e específica para somente esse avatar, porque você sabe que você não consegue atingir ao mesmo tempo, digamos, seu avatar seja um homem empresário e uma mulher é, empreendedora provavelmente a linguagem que você vai usar para eles dois vai ser completamente diferente. Então, para evitar um desfoco na sua campanha, na sua linguagem, é importante você atacar um de cada vez. Ataque primeiro um, depois, comem, durante o processo, você vai descobrindo e vai ajustando o foco de cada um desses avatares e atingir ele de uma forma mais direta, mais específica. Como é que você faz isso? Você tem que fazer perguntas para ele. Pode ser por comentários ou pode ser por entrevistas, pode ser por formulário de pesquisa, satisfação. Você pode começar a perceber que existem pequenas variações desse avatar que você imaginava ser o, o, o seu cliente ideal. Então, tudo se baseia em comunicação ser efetiva, tá para você saber com quem exatamente você está falando, para atrair a pessoa certa e não gastar energia em investimento com a pessoa errada. Mas como é que você define seu avatar, Léo? Tá bom, eu entendo, essa aqui é a grande pergunta. O conceito de persona do marketing digital, ele se baseia em perfis é, semi semifictícios, ou seja, imaginários. Quem você imagina... É ser seu consumidor real, seu consumidor ideal, comprador ideal. É a representação desse cliente. Então você tem que imaginar, você tem que dar um nome para ele, tem que dizer as principais características que eu vou até listar aqui. Ó. Você tem que fazer uma análise para identificar características comuns dos seus potenciais clientes. Você tem que criar uma personalização desse cliente, tá? para você personalizar também a sua comunicação com ele. Então você tem que saber primeiro quais são as principais características e quais são as suas principais necessidades. É Para criar uma persona, a gente precisa descobrir é, quem é o potencial cliente? É, características físicas e psicológicas dele, é, do responsável pela compra, porque muitas vezes você quer atingir um público, mas quem vai comprar de verdade é outra pessoa. Não? Vamos imaginar um caso de você vender um curso para um adolescente, um curso é, de violão ou um curso profissionalizante. Esse é seu cliente ideal, mas quem vai comprar seriam, seriam os pais dele. Então, assim, você tem que usar uma linguagem para atingir o estudante, mas também para atingir que é A pessoa responsável, né? que seria a pessoa que vai fazer passar o cartão, que vai ser a pessoa realmente que vai fazer a compra. Então você tem que saber características físicas, psicológicas, o responsável pela compra, sexo, se é masculino ou feminino, a idade, qual a ocupação, se é estudante, mas se já tem uma profissão, o que ele faz, qual o cargo, se ele já trabalha em alguma área, qual é o cargo dele. Isso tudo vai depender do seu produto, do seu serviço ou do seu tipo de, de, de negócio, o negócio que você quer oferecer para sua pessoa. né? Onde trabalha, qual a escolaridade, qual o nível social e quais são os meios de comunicação que ele usa. Quais são os objetivos dessa persona? Qual o objetivo? Na verdade a gente chama de persona, mas pode ser persona, pode ser avatar, pode ser... Existem outros nomes, público-alvo. É, quais são os principais problemas e principais desafios dessa persona? Como a minha empresa, meu serviço, meu produto pode ajudar essa persona? É, quais são as principais dores ou quais são os principais objetivos? Ele vai ter que ajudar essa pessoa a alcançar esse objetivo mais rápido, né? de uma forma mais rápida, mais eficiente. Você tem que estabelecer uma conexão direta. Entre, a, entre o seu produto e a persona para poder fazer essa linguagem, fazer esse link. É, se por acaso for um produto é, empresarial, é, se qual o segmento, quantos funcionários, é, qual a, a área de atuação dessa empresa, né é, se tem um perfil mais sério, mais descolado, mais cartesiano, mais sério, é, mais despreocupado, mais profissional, ou então você, você não vai conseguir uma persona para o seu produto, você vai conhecer a persona, e com o tempo você vai ver que é mais fácil você entender qual é a sua persona e você criar um produto para essa persona. Você começa a... Aí vem a questão da pesquisa, da comunicação, dos comentários. Você entende o que os seus clientes estão pedindo e você cria um produto específico para o seu cliente. É mais fácil, porque você já tem um público, você já tem um desejo, você já tem a demanda. A partir do momento que você percebe isso, e você só conhece isso se comunicando com ele, aí você pode criar um produto e atingir um alvo. Qual é o tipo de assunto que ele se interessa? Tá. Quais são as atividades mais comuns que, é, que ele realiza, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Quais são os desafios e obstáculos? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente sabe que o mundo está em transformação e tem tantos desafios e obstáculos aqui. É importante saber exatamente o, qual, o que, que incomoda ele, né? O que vai, tirar, o que vai fazer ele é, buscar uma solução e comprar o seu produto? É, quais são os tipos de comunicação que ele consome o, o veículo? Né? Pela internet, pelo WhatsApp, se é pelo Facebook, se é pelo... É, pelo jornal, se é por um outdoor, enfim, no caso do marketing digital, a gente está falando de mídias online, mas pode ser que o seu público seja um público específico que consuma também um conteúdo além dali, entendeu? Isso pode ser útil, de alguma forma. Mas uma coisa importante de você saber é o seguinte, é bom de tempos e tempos se realizar isso, porque às vezes você prepara todo o material para atingir diretamente ele, e quando você faz a pesquisa, você vê que os motivos que trouxeram ele a comprar o seu produto, isso no caso de já ser um cliente, foram outros motivos, ou então motivos diferentes do que você imaginava. Então essa, essa comunicação faz com que você consiga ajustar o seu processo de, de, de análise do seu avatar para você ser cada vez mais efetivo. E às vezes você pode atingir, querer atingir um avatar e acabar atingindo o outro. E você tem que ajustar a rota nesse momento. Então como é que você faz isso? Faz perguntas, leia os comentários, esteja próximo dos seus leads e clientes para conhecer, assim é, descobrir o real motivo que levaram eles a, eles a comprar o seu produto, serviço, você tem que conhecer os anseios de quem compra, para ajustar a comunicação com ele. Que o mais importante de tudo é você estar atento com quem você se comunica, com quem é o seu avatar. Você um, se você tiver um, uma, uma estratégia errada, você pode fazer um investimento enorme é, para criar um produto que, na verdade, é, não atinge a pessoa que você imaginou inicialmente. É muito importante, muitas vezes, você vender o produto... E às vezes seu produto não está nem, tá nem pronto, não está nem terminado. E conforme você vai entregando o seu produto, você pode ir é, entendendo qual é a demanda do seu cliente e ajustando, entregando mais do que ele quer, entendeu? E menos do que ele não quer, porque assim, é é, é tempo gasta, energia gasta em algo de repente que vai fazer com que ele não fique satisfeito. E um cliente satisfeito, ele ele existe a possibilidade de você fazer é, novas vendas para ele. E eu acho que é isso, você entregar para o cliente o que ele deseja, para que ele seja satisfeito, te indique, te recomende e volte a comprar de você. Produtos cada vez com ticket mais alto. E o mais importante disso tudo, não estou é, falando apenas de venda, eu estou falando também de você ser a solução para o seu cliente. A gente sabe que conhecimento é o tipo de produto que, o, que quem busca é, não se satisfaz com apenas um. É como que nem livro. Ninguém compra um livro só, gosta e fala cara, esse livro aqui é o livro da minha vida e não compra mais nenhum. Quem é um bom leitor, quem busca informação, está sempre buscando mais que buscando se aprofundar. É importante realmente você buscar entregar o que atende perfeitamente ao seu cliente para voltar a vender sempre. Isso aqui tudo se resume a pesquisa, atenção e ajuste. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se aprofundar um pouco mais nesse tipo de informação e entender que existe um método, um passo a passo para você desenvolver e criar o seu negócio totalmente do zero no meio digital. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.